Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova C, gabarito tipo 1 do concurso do Banco do Brasil 2023. Eu sou o Renato, um dos criadores do Matemática, para passar e do método MPP. E nessa correção eu vou te mostrar passo a passo do nosso método para você resolver. Então vamos lá, ó. Deixa eu, vou deixar só a tela aqui para gente cair dentro. Vamos lá, ó. primeira questão, questãozinha de log, você tem que ver aí a ordem das suas questões, tá bom? Mas esse é o tipo 1, então fica ligado que depois... Ah, minha deu 16, deu diferente... É o tipo 1, tá legal? <risos> vamos lá. Ó, aqui no método MPP nós temos três técnicas. Que te ensinam a interpretar e resolver e ter prática. A primeira técnica é a que ensina a interpretar. E nós chamamos carinhosamente de método dos 50. Sublinhar para interpretar. Ó, vamos lá, sublinhar. Em 2021, uma empresa lançou o produto P. Até então, o único de sua categoria no mercado. No início do ano, seguinte uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. Uau, então, o produto P, até então único da sua categoria no mercado, correto? E aí ele disse o que para gente, galera? Ele disse que no início do ano seguinte lançaram o outro, né, em 2022, o lançamento desse produto concorrente aplicou em 2022 uma redução de 4% nas vendas do produto P, em comparação com 2021. Supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantém. Então, a taxa de redução anual nas vendas se mantém. O número aproximado de anos, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano de seu lançamento é dado por... Aí você, meu Deus, tem o que ali, galera, na resposta? Log? Então, o problema é de log. Acabou. A técnica R diz o que para gente? Ó, a primeira técnica é o interpretei, tá ali, ó, vi log no nos comentários, tem log, técnica R diz o que, ó, esse problema, ele tem log, mas eu não sei como eu vou fazer aparecer esse log, porque eu não tenho a formulazinha que expressa, então você primeiro encontra a fórmula, encontra a fórmula, né, o que a técnica R ensina pra gente? A gente ensina dentro do nosso curso, encontra a fórmula e vai chegar uma hora que você joga log, beleza? joga logo, uma hora joga logo, então vamos lá, vem comigo, vamos partir aqui, tirar essas informações maravilhosas que a questão deu pra gente, vem comigo, ó, aqui galera, se liga, é, você tem o início, né o lançamento, você tem aqui no lançamento, vem comigo, você tem aqui o lançamento da parada, tá, lançamento. No lançamento, galera, o valor de venda é P. O valor de venda é P. Show de bola no lançamento. Só que ele diz, né, no primeiro ano, que tem uma redução de 4%. Galera, sempre que tem uma redução de 4%, o que, que a gente vai fazer para achar? A gente vai pegar 100% menos 4%, porque a redução é menos, 96%. 96% joga para decimal, é 0,96. Como é que eu jogo para decimal? Matemática básica. Ó, 96% é 96 sobre 100, que dá 0,96. de bola? É isso. 0,96. E a partir daí, repara uma coisa. Era P. Já no ano seguinte teve uma redução de 4%. Então, para achar o valor, eu vou pegar 0,96 e vou multiplicar por P. Né? é O valor para eu calcular é isso. Pegar 0,96 e multiplicar por P. Se, aí vai ficar acontecendo sempre isso. Essa redução anual a cada ano reduz 4%. Ou seja, a cada ano eu tenho que multiplicar por 0,96. No outro ano eu vou pegar esse valor que aconteceu aqui e vou multiplicar por 0,96. Mais um ano eu pego o resultado que foi e multiplico por 0,96. E assim por diante. Ou seja, em t anos... Qual vai ser o valor de venda, galera? O valor de venda dele vai ser em T anos, tá? Vou botar aqui. No lançamento era P. Aí depois sempre tem redução, né? Vai passar a ser 0,96. Então, em T anos... Em T anos, galera, como é que vai ficar o valor de venda? O valor de venda vai ficar o P vezes 0,96 elevado a T. Esse vai ser o valor de venda em T anos. É sempre exponencial Esse T-log, cara, bota nisso É exponencial, show de bola Porque eles andam juntos Maravilha, maravilha, maravilha Fazer aqui essa divisória maravilhosa Vamos começar agora a diversão Aí ele pede Quanto tempo para chegar A 30% das vendas alcançadas Ou seja, ele quer saber Deixa eu separar aqui Quanto tempo, né Quanto tempo para, dois pontos a venda ser 30% de P tá? 30% de P já bota assim, a venda vai ser 0,3P 30% de P, 0,3 que é 30 por 100, 30 sobre 100 0,3, show de bola e aí o que, que você vai fazer? você tem a formulazinha a formulazinha é V igual a P vezes 0,96 elevado a T. Quanto vale o V? 0,3P. Então, vai ficar 0,3P igual a P vezes 0,96 elevado a T. Show? Ó, esse P vai embora com esse P. Aí, eu fico com 0,3 igual a 0,96 elevado a T. E agora, chegou o grande momento de você jogar log dos dois lados porque você precisa achar o tempo, não é? O t. Então vamos lá, ó. joga log dos dois lados, joga log, joga log, porque aí tu dá o peteleco. Sempre que acontecer faça isso. Então fica log de 0,3 igual a log de 0,96 elevado a t. Choro milhão, tá? Choro milhão. Aí o que que você faz? Dá o peteleco aqui, ele vai descer. Então vai ficar assim, ó. Vou botar desse jeitinho aqui, ó. Que dá no mesmo, tá? T vezes log de 0,96 igual a log de 0,3. Show de bola? 0,96 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então fica log de 0,3 sobre log de 0,96. Show de bola? E agora você tem que desenvolver para ver qual dessas aqui é a resposta. Malandramente, qual o bizuco de 12? Desenvolve separado. Vamos desenvolver log de 0,3. O que, que é 0,3, galera? 0,3 é 3 sobre 10. Então vai ficar log de 3 sobre 10. Maravilha? E aí o que, que eu faço, galera? Propriedade de quê? Propriedade... De log, como é que é a propriedade de log, galera? Diferença vira, divisão vira diferença. Então, isso é log de 3 menos log de 10, né? Galera, log de 10 dá 1, porque aqui a base é 10 também. Então, isso fica log de 3 menos 1. Ou seja, log de 0,3 é a mesma coisa de log de 3 menos 1. Cara, isso é aqui em cima. Log de 3 menos 1. Vamos ver qual das opções tem isso. A letra A tem menos 1, log de 3 na base 10, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? A letra B não tem, a letra C não tem, a letra D não tem, a letra E não tem. Então, o gabarito só pode ser quem? A letra A marca e vai ser feliz. Até porque log tu demora muito para fazer. Log de 3 menos 1. Show de bola? Acabou. É igual, é a mesma coisa. Log de 3 menos 1 é a mesma coisa de menos 1 log de 3. Acabou. Marca o V da Vitória e vai fazer outra coisa da tua vida. Pelo amor de Deus! Tá bom? Matei a questão. Você tem que resolver. Renato, faz comigo o outro. Vamos lá. Eu faço log de 96. Ó. Log de 0. Já acabou a questão. tá 0,96. Isso daqui é log de 96 sobre 100. né Que é log de 96 menos log de 100. Lembrando que a base é 10. Aí tem que fatorar o 96. Não tem jeito. Tem que fatorar o 96 por 2, 48, por 2, 24, por 2 é 12, por 2 é 6, por 2 é 3, por 3 é 1. Então, isso dá 2, é, isso daqui dá 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a 5, então, isso é log de 2 elevado a 5, vezes 3, menos, aqui dá 2, tá? Log de 100 é 2. Aí, ó, olha que legal, você vai abrindo a soma, log de 2 elevado a 5, mais log de 3. Menos 2. Dá o pé teleaco. 5 vezes log de 2, mais log de 3, menos 2. É isso que está embaixo. Aí, ó. Só botou o menos 2 para frente. Ó. Mesma coisa. Menos 2, log de 3, 5 log de 2. Menos 2, 5 log de 2, log de 3. Acabou. Mesma coisa, gabarito letra A. Mas eu te mostrei que ó, família... O que, que eu te mostrei? Que com, só com a parte de cima tu já matava a questão. Olha o tempo que tu ganha, quem vai resolver isso. É óbvio que logo a maioria deve ter pulado, porque demora e tudo mais. Vamos para a próxima. Vamos lá? Bora. Simbora. Mais uma. Ó. Já viu que é matriz. Método dos 50, a gente já vê que é o quê? Matriz. Show de bola? Já interpreto que é matriz essa bagaça. Então vamos lá. Simbora. O que, que diz essa aqui? ó? Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de três grandes bancos. Um, dois, três. Na matriz A apresentada a seguir, o elemento da linha i e coluna j representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco i, ó, deixaram de ser clientes do banco i e se tornaram clientes do banco j. Então, a galera que saiu do i para o j no último treino. Com base apenas na matriz A, no último treino, o Banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? Meu Deus, o problema é de quê? Matriz, matrizes, problema de matrizes, tá? Técnica R diz o quê? Esse tipo de problema de matriz é literalmente interpretação, tá? É literalmente interpretação, vimos isso no Premonição, interpretação. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que se ligar. Aqui tá a matriz, ó. Vou até trazer para cá a matriz. A ah, igual. Aí eu fico com mais espaço. 0, 5, 3, 4, 0, 2, 1, 6 e 0. Show de bola? Essa é a matriz. Maravilha? Aí, ó. Aqui eu boto aqui, ó. Banco 1, um, banco 2, banco 3. Aqui eu boto também banco 1, um, Banco 2 e Banco 3 para eu entender melhor. Agora, o que, que ele diz aqui? O que ele diz para gente que é muito importante a gente entender isso? Ó, o número de empresas... Ó, o elemento da linha I, coluna J, representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do Banco I e se tornaram do Banco J. Ou seja, a linha vai representar quem saiu e a coluna vai representar o quê? Quem voltou. Quem ganhou, é o que ganhou, Tá? Então a linha é o que perde e a coluna é o que ganha. Show de bola. Agora ele quer especificamente, ó, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? Eu vou ter que achar o quanto ele ganha e ver o quanto ele perdeu. Então, ó, lembra, linha ele ganha, linha ganha. Vou até botar de vermelho para você lembrar, ficar igual. Linha, o cara que está na linha ganha, né? De ser cliente tornaram o oh, perdão linha ele perde perdão linha ele perde e coluna ele ganha coluna é o que ele ganha porque ele diz aqui para gente ó oh, o número de preços que deixaram de ser clientes do banco i então ó e a linha se deixou ele perdeu e tornaram o cliente do banco j j é coluna então se ele tornou ele ganhou então ó oh, para ver o quanto ele ganhou eu vou ter que olhar o que o quanto ele ganhou eu vou ter que olhar a coluna 2, que ele só quer o banco 2, né? Então ele ganhou quanto? Ganhou, eu somo. 5 mais 0 mais 6. Mas eu vou ter que ver também o quanto ele perdeu. O que ele perde é na linha, ó. Linha eu perde. Então eu vou ter que tirar aqui 4, porque ele perdeu. E tirar 2, né? <risos> tirar 0, tirar 2, não tem ideia, né? Tanto faz. Deixa eu até melhorar isso aqui. Reparou? A coluna é tudo que ele ganhou, ou seja, a coluna 2 aqui é a quantidade que ele ganhou. Já a linha 2 é a quantidade que ele perdeu. Ele ganhou isso aqui e perdeu isso. Então, eu vou somar o que ele ganhou. Ele ganhou 5 mais 6, está aqui, ó o que ele ganhou. Ganhou 5 mais 6. E ele perdeu 4 mais 2, né? Então, vai ser 5 mais 6 menos 4 menos 2. 11, menos 4, 7, menos 2, 5. Então, deu quanto essa brincadeira? Cinco. Qual é o meu gabarito? Letra. É, Marco V da vitória. Show de bola. O grande lance é você entender aqui. A linha representa que ele perde. porque Ele deixou claro aqui. ó, Empresas que deixaram de ser clientes do Banco I. E é linha. Então, se deixou, ele perdeu. E se tornaram clientes do Banco J. Então, é que ele ganha. Então, no total, ele ganha 5 mais 6 e perde 4 mais 2. Show de bola? Isso daí dá 5. Maravilha, questão legal. Vamos ver essa daqui comigo? Simbora, então vem. ó. Método dos 50, sublinhar para interpretar. Show do milhão. Vamos lá. Em cada uma das latas da figura acima, há apenas lápis e borrachas. O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos. Uma dessas latas foi retirada e considerando-se apenas quatro latas restantes... Ó, o que, que ele diz? Ó? O número escrito em cada uma das latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos. Uma dessas latas foi retirada, ó, eles tiraram uma das latas. Considerando-se apenas quatro latas, restantes, ó, as quatro latas restantes, o número total de lápis... Passou a ser o triplo do número total de borrachas. Né? No momento que eu tirei, passou a ser o triplo. Considerando-se apenas quatro latas restantes, ó, ele quer só as quatro latas gestantes. O número total de lápis existentes nelas é igual a. Aí você, meu Deus, Renato, eu não sei quantos lápis e quantas borrachas. É lápis e borracha? É lápis e borracha? Quantos lápis e borrachas tem? Isso é um problema, Renato. Perfeito. Estamos diante de um problema, é, técnica R, ó, interpretei, técnica R, estudar, revisar, exercitar, fala pra gente o que? Método TTE, problema, eu uso o método TTE, o que que é o método TTE? Transformando textos em equações, show do milhão? Maravilha, agora vamos lá, o que que a gente vai fazer aqui, galera? Primeira coisa, com as cinco latas, vou botar aqui com as cinco latas, tá? Deixa eu botar aqui, com as cinco latas. Com as cinco latas, eu consigo achar o um total de lápis mais borracha. Com as cinco latas, lápis mais borracha é a soma de todos esses valores aqui, lindos e maravilhosos. Se você somar 21 com 16, com 14, com 27, com 13, dá 91. Agora eu tenho quatro latas, tá? Vou até trazer para cá, que fica melhor pra gente, tá? Com as cinco latas eu tenho isso. Com quatro latas, com quatro latas, vamos pensar aqui, com quatro latas, galera, o que, que eu vou ter com quatro latas? Com quatro latas, pessoal, eu vou ter uma situação. Eu não sei ainda qual o número de lápis mais borracha. Não sei ainda. Não sei. Mas eu sei que saiu uma dessas. Mas eu sei que quando uma das latas sai. O que, que acontece? O total de lápis passou a ser o triplo de borracha. Aí eu vou ter lápis e borracha. E eu ensinei para você que, sempre que a questão, o método TTE ensina para gente que, sempre que a questão relacionar um com o outro, eu consigo botar em uma letra. Quando ele diz que o número total de lápis passou a ser o triplo de borracha, eu vou chamar a borracha de x e o lápis 3x. Show de bola? Por quê? Ele fala que o total de lápis passou a ser o triplo da borracha. Se a borracha é X, o lápis é 3X. Mas eu não sei qual o total ali. Cara, mas pensa aqui comigo. Se eu somar esses dois, lápis é 3X mais o borracha que é X. Então isso dá 4X. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que o total, galera, obrigatoriamente, como eu não tenho meio lápis, o total obrigatoriamente é múltiplo de 4, vou até escrever, ó. O total, vou escrever de azul até. Se eu somar os dois ali, ó, essa é o grande é a grande sacada da questão. O total é um múltiplo de 4 aqui. De 4. E assim eu consigo encontrar qual foi a lata que saiu. Por quê? Com as 5 latas, qual é a soma? 91. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 91 e diminuir da lata que saiu. Vamos supor, se eu pegar 91, vamos supor que a lata que saiu é de 21. Se eu pegar 91 menos 21, isso aqui dá 70. Então, o total passa a ser 70. Mas não basta só o total ser 70. Ele deve ser um múltiplo de 4. Para você ver se é múltiplo de 4, é só você dividir 70 por 4. Dá para dividir 70 por 4? Até dá, mas a conta não é exata, então não é o 21 que saiu. Aí eu vou fazendo isso até encontrar, uma vai dar. 91 menos 16, galera, 90 eu vou fazendo isso para achar o total, tá? 91 menos 16, pessoal, quanto é? 91 menos 16, isso daí dá 75. 75 é um múltiplo de 4? Não, não. não, não, não. Então, o que, que eu vou fazer agora, galera? O que, que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, só que com o quê, galera? 91 menos 14. Vou ver 91 menos 14. 91 menos 14. 77. 77 é múltiplo de 4? Não. Agora eu vou fazer 91 menos 27. 91 menos 27 dá 64. Opa! 64 é múltiplo de 4. Então, eu tenho que o total... Das quatro latas, obrigatoriamente, o total das quatro latas é igual a 64. Porque o que saiu, quem foi o que saiu? O que saiu foi o 27. Essa foi fora. Show de bola? A que saiu foi essa. E agora eu consigo resolver. Ó, porque eu tenho que lápis mais borracha é 64 e eu tenho essa relação aqui. Então na hora que eu somar aqui, ó 3x, lápis é 3x mais a borracha que é x, isso é 64. 3 mais 1 é 4x igual a 64. 4 tá multiplicando, vai para lá dividindo. Qual o valor do x aí, galera? 16. Pronto. Esse é o valor do x. Mas ele quer o quê? O total de... O que ele fala aqui para gente gente? O que ele fala aqui para gente, gente? Ele fala para gente que considerando apenas 4 latas, o número total de lápis. Ele quer o lápis, né? O lápis é 3x. Então o lápis é 3x, ou seja, o lápis vai ser 3 vezes 16. Quanto dá 3 vezes 16, galera? 40 e 8, tá aí. 48. Qual é a minha resposta? Letra B. Marco v da Vitória letra B. Zero trauma, lápis 48. Choro um milhão? Tudo lindo, questão maldosíssima. A chave da questão tá aqui. Você entender que o total é um múltiplo de 4. Aí tu vai descontando e acha. Show de bola? Bora para próxima. Vamos lá, 19. Vem comigo, ó. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Vamos sublinhar e vamos interpretar. Vem comigo, ó. O que, que diz essa daí? Se liga. Em uma certa plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo em que se mostra porcentagem porcentagem de vitórias empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas está ali sabe-se também que o número de vezes ó, o número de vezes calma aí. o número de vezes já não é percentual em que esse jogador empatou de brancas foi duas vezes maior que de pretas <risos> Qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? Aí você, meu Deus, o problema é o que, Renato? Porcentagem, tu já vê de cara, porcentagem, razão. Mas ainda tem mais um negócio que a gente vai ver já olhar. Porcentagem e razão. Não, porcentagem e razão mesmo. Porcentagem e razão. Mas basicamente porcentagem, tá? Técnica R diz o que quando o problema é de porcentagem? Porcentagem... Já vai preparado para montar uma regra de 3. Porque sempre dá certo a regra de 3, tá? Total é 100%. Total. Quando está assim, já vai direto. E razão, ele pediu a razão. Então, você encontra a razão. Quando pede a razão, você encontra a razão. É isso que a técnica R mostra para gente. E a gente já sabe o que deve ser feito. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui minha divisória. Opa, fecha. Fazer aqui minha divisória para ficar lindo. Vamos comigo. Vem cá. Olha só. Primeira coisa, galera. A chave da questão tá aqui, ó. O número de vezes em que ele esse jogador empatou de brancas foi duas vezes maior que de pretas. Então você tem aqui, ó, o empate de branca é B, tá? E o empate de preta. Ele fala que o empate de branca foi duas vezes Maior que o de pretas. Eu não sei, está relacionando um com o outro, o dobro, né? Eu não sei quantas vezes ele empatou de preta nem de branca. Mas eu sei que, as, que aqui vai ser x e aqui vai ser 2x sempre. Por quê, Renato? Cara, ele falou que o número de vezes em que se empatou de brancas foi duas vezes maior que de pretas. Então, se o preto foi x, aqui é 2x. E aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato. Eu não sei por onde começar, não tenho valor maravilha. Se ele não deu nenhum valor, a gente vai escolher um valor para x. Pode ser qualquer valor, tá? Eu vou escolher que x vale 1 e aqui vale 2. Acabou. Acabou a questão. Por que acabou a questão, Renato? Vou botar que aqui é 1 e 2. Se tu botou 100 e 200, tanto faz. No final vai dar a mesma mesma mesma coisa. Sério. No final vai dar a mesma coisa, tá? Olha para cá. Família, se liga, 1 um e 2. Pessoal, quantos empates brancos ele teve? Ó, empate branco, nas vezes branco, foi 5%. Então, eu vou botar aqui, ó, regra de 3, ó. Vou achar o total de brancas. Já dá para eu encontrar o total de brancas, tá? Total de vezes de brancas. Vezes com a branca. Já dá para eu encontrar. Por que já dá para encontrar, Renato? Também dá com a preta, mas vou na branca primeiro. Na branca é 2. Qu quando ele joga de branca, quantas vezes ele, qual o percentual ele empatar? 5%. Então, ó, o 2 representa 5%. Logo, o total é 100. Por quê? Esse 5% é do total de vezes que ele jogou com a branca. Multiplico cruzado, por favor. Dá para fazer de cabeça? Dá, mas vamos aqui. 5x igual a 200. Logo, x é 200 divididos por 5. X vale quanto? 40. Então, qual o total de vezes que ele jogou com a branca? 40. E agora eu vou fazer a mesma coisa para achar o total de vezes, tá? Total de vezes, total de vezes com a preta, total de vezes com a preta. Vou fazer a mesma coisa para achar o total de vezes com a preta. Quantas vezes ele empatou com a preta, galera? Uma. Isso representa quantos por cento das pretas, das vezes pretas? 10%. Então, 1 um é 10%. X é 100%. Show. Multiplica cruzado. Aí, ah, isso daí vai dar quanto, galera? 10. Porque se 1 um é 10%, né? O total é 10. Maravilha, maravilha, maravilha. Está tudo lindo. Agora, vem comigo aqui, família. Vem comigo aqui. O que isso daqui me mostra? Isso daqui me mostra que eu vou achar ali a razão que ele pediu. Ele pediu a razão de vitória preta para total de vitórias, né? De ver. Ele pediu uma razão de vitória preta para total de vitórias, correto? Então, eu vou achar vitória preta, galera. Vitória preta. As vitórias quando ele está de preto, representam o quê, galera? 50%. Qual o total de vezes que ele jogou com a preta? 10, 50% é a metade. Então, aqui é 50% de 10. Ou seja, aqui foram 5 vezes. Agora, o total de vitórias, galera, vai ser vitória preta mais vitória branca. Vamos achar aqui a vitória branca, galera? Vitória branca, pessoal, é o quê? 60% da total, do total de vezes de branca, que foi 40%. Então, vai ser 60% de 40. Quanto dá 60% de 40, galera? 24. Você corta os dois zeros e multiplica. Agora, eu vou achar a razão. Ó. Vitória preta para o total... Deixa eu botar aqui. Vitória preta, né? Vitória preta para o total de vitórias. Tá? Vitória preta, quantos foram? 5... Total de vitórias, 5 mais 24, então isso dá 5 sobre 29, show de bola, 5 sobre 29, maravilha? Qual é o meu gabarito? Letra B, Marco o V da vitória na letra B, 5 sobre 29, maravilha? Tudo lindo? Show do milhão! Vamos agora fazer a nossa última questão dessa prova, tá? E aqui embaixo tem a correção de todas as outras provas, tá legal? Todos os tipos. Quando acabar, veja. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vamos lá? Ai, meu Deus, tem texto. Tem texto. E daí? <risos> Bora lá. Ó. Uma empresa estava patrocinando um evento musical. E resolveu pre presentear alguns de seus melhores clientes com ingressos para o evento. Para cada um dos 30 clientes solteiros, foi enviado um envelope com apenas um ingresso. Então primeiro, ganhou um envelope mais um ingresso. O segundo, envelope mais um ingresso. E para cada um dos 40 clientes casados, foi enviado um envelope com um envelope com dois ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com dois ingressos foi pesado, Envelope com dois ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720. Ao passo que apesar do conjunto de envelopes com apenas um ingresso, envelopes com o um ingresso, e uma massa total de 3.090. sabendo que os cônjugos dos clientes não eram clientes da empresa, que os envelopes, assim como os ingressos, são idênticos, qual é a massa em gramas de cada ingresso? Ele quer cada ingresso. Você, meu Deus, eu sei que eu tenho envelope, ingresso, envelope. Meu Deus, mas eu não sei qual, qual é a massa de cada um. Isso é um problema, Renato. Realmente, isso é um problema. Então, é problema. Técnica R diz o que para gente, galera? Técnica R. Técnica R diz para gente que... Técnica R diz para gente que... Diz que, galera... Isso daqui a gente usa o método TTE conforme já vimos, tá? Método TTE show de bola, Método TTE. Então vamos lá, cara. Você tem os clientes com 30 ingressos, né? Com 30 ingressos, vamos lá. A galera que tem 30 ingressos, ele enviou 30 envelopes e 30 ingressos, e isso deu no top. Eu vou pegar aqui a galera com 40 ingressos, né? 40 clientes casados, foi enviado um envelope com dois ingressos, então ele viu 40 envelopes. Vou botar aí. Mais 80 ingressos, vou botar aí, e isso deu 5.720. Por que isso? Ó, você tem 40 clientes casados, e eles receberam dois ingressos. Então, quantos envelopes foram enviados para eles? 40 envelopes. E quantos ingressos foram enviados? 80 ingressos. E quando você soma, a massa disso é 5.720. Agora, a mesma coisa com a galera de 30. Quantos envelopes foram enviados para os clientes solteiros? 30 envelopes, mais 30 ingressos, porque é um ingresso só. Isso a massa deu 3.090. E é um sistema. Eu vou dividir geral por 10 nos dois sistemas. Show de bola. Aí vai ficar 4E mais 8I, 3E mais 3I, igual a 572. Igual a 309. Show de bola? E aí, quem você quer encontrar? Você quer encontrar o ingresso. E aí, eu ensino para vocês o quê? O método da Mulher Maravilha. Mas no método da Mulher Maravilha, a primeira coisa é quem eu quero estar na frente. No caso, eu vou trocar a ordem aqui do ingresso. Só eu trocar a ordem do ingresso aqui, tá? 4E, 3E, 572 continua, 309 continua. O que, que é o método da Mulher Maravilha? Você vai botar aqui exatamente quem você quer, que o ingresso. Vai fazer um traço vai botar menos e menos. Show de bola. E aí você vem, ó, Mulher Maravilha, ó, o símbolo da Mulher Maravilha. Você vem, desce e multiplica, ó. 8 vezes 3, 24. Aí sobe, ó, ali a Mulher Maravilha. 3 vezes 572, isso dá 1.716. Agora você volta, o símbolo não é esse da Mulher Maravilha, não parece? 309 vezes 4, galera. Opa, como é? 309... Vezes 4, galera. Quanto dá 309 vezes 4? 1.236. 4 vezes 3, 12. Reparou? Tu já bota na posição. E aí tu faz a conta agora e já vem a resposta. 1.236 menos 1.716 dá menos 480. 12 menos 24 dá menos 12. Menos com menos dá mais. Quantos ingressos eu tenho aí, galera? Eu tenho 40 ingressos. Show de bola? qual é o meu gabarito aí? Letra C. 40 ingressos. Esse é o método da Mulher Maravilha. Passo a passo, nosso curso. Eu resolvi. Show de bola. Zero. Ih, eu tô bem na frente, cara. Eu tô bem na frente aqui, ó. Método da Mulher Maravilha. Vem de novo. Método da Mulher Maravilha, ó. Azul, correto? 4. Volta. 12. Correto? Matei, ó. Aqui, ó. De azul, ó. De vermelho. Começa daqui, ó. 8 vezes 3, 24. Fica aqui embaixo. Aí vem, ó. 3 vezes 572, 1716. Aí volta aqui, ó 309 vezes 4, 1.236. 4 vezes 3, 12. Acabou. Quarentão, minha resposta. Show de bola, show de bola, show de bola. Família, essa foi a correção. E se você quer estar tá se preparando para o Banco do Brasil, esse é o curso que faz você aprender todas essas técnicas que eu te ensinei. No nosso curso você vai ter o curso de matemática básica, curso de matemática completo para o bebê, Raciocínio lógico para o bebê, suporte da dúvida para tirar alguma dúvida, e você vai ter ainda curso de matemática financeira para a gente comercial, curso de probabilidade estatística para a gente tecnologia. Os conteúdos do bebê eles não mudam de um concurso para o outro, dificilmente mudam. Então você tem um cronograma do zero ao gabarito em apenas nove semanas, para o cargo de agente comercial e o cronograma do zero ao gabarito em apenas nove semanas para agente de tecnologia. Além de ter curso de exercícios da Sejora Rio, e-books, simulados, tá legal? Você vai ter um ano de acesso. Quanto vai custar isso tudo? Continha é de padaria, soma todo mundo. Se você somar todos os valores que estão ali, ó, pá pá, pá, pá, pá, pá, o valor seria de 2.090. Primeiro salário tu recupera, mas eu vou te dar um desconto. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o teu investimento vai ser de 2.090 por apenas. 12 vezes de 37,2, beleza? 12 vezes 37,2, tá? Ou 2,97 à vista, tá bom? Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, esteja outro valor. Mas hoje, no momento que eu estou gravando é esse. O link está aqui na descrição, clica e joga aqui nos comentários como você foi na prova. Show? Outra coisa importante, se você quer ver a correção das outras, estão todas aqui embaixo. Galera, muito obrigado, espero ter te ajudado aí com esse vídeo. Um grande beijo, até a próxima aula. Valeu!